Aí a gente lançou essa segunda câmera que usa o mesmo sensor e o mesmo processador, que é a xt 30 E nessa daqui ela veio já com a função de detecção dos olhos E o firmware daquela foi alterado, subiu Tem um fotógrafo, não sei se vocês conhecem o Danilo Siqueira, que ele é de casamento O Danilo me ligou, ele tinha comprado a câmera do semanas mas ele falou, cara, o que que é isso? Minha XC3 ficou muito boa com essa atualização, então eu percebi que ficou surreal a diferença. Então, isso é muito legal, essa parte do firmware aí que, o, que o Marcelo comentou, é É, e tem um detalhe, né? Você, se, você, se você atualiza o software do seu celular, ele fica mais pesado, mais lento e você fica odiando ele. A atualização da câmera não, ela faz diferença. Ela fica mais rápida, melhor e você fica adorando cada é, vez mais. A gente está acostumado com aquele telefone, né? Sabe disso? É. Quem, quem, quem nunca atualizou um iPhone? que fica com aquele óleo imortal por que eu não deixei no outro? A sua bateria passa a acabar em 10 segundos. Bom, eu faço isso, depois que você entrou nesse ciclo, você pode parar mais, né? É. Só São... mais pro próximo. É, mais pro próximo. Cara, essa, essa daqui na verdade, é uma foto que eu acho bem legal que tiraram lá na Índia, né? É uma ex-fotógrafa da Índia. <coughs> o cara falando deles lá, né? Aqui. Fujifilm tem as cores perfeitas e é um muito colorido. A Índia é um país de muitas cores, né? Aqui quem gosta de foto, para tirar foto lá é um prato cheio, lá é um dos melhores lugares. Mas a Fuji consegue captar isso, isso graças ao que a gente consegue entregar de cor, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma das linhas que a gente está trabalhando no Brasil. A gente está trabalhando com a linha da X-T3. Não significa que ela não seja uma câmera para outras funções, tá? Quando a gente fala ela do cinema, ela é a primeira câmera da Fuji que entrou muito forte no vídeo. A gente tinha as deficiências que um vídeo um maker precisa, para quem trabalha com um vídeo precisava, e ela entrou com esses recursos a mais. E hoje, se eu não me engano, é uma das poucas câmeras híbridas que faz o 4K 60 frames a 10 bits de cor. 10 bits de cor dá mais de um milhão de cores. Se a gente vê essa quantidade de cores, essa quantidade de informação, que você consegue capturar, é fantástico. E ela tem a capacidade de gravação 422 e 420, que é uma função muito importante para o vídeo. Para quem trabalha com vídeo, é interessante. Então, ela é uma câmera que vem para pegar uma... Sura. A Fuji sempre foi muito boa na foto, não tem o que um questionar A câmera da Fuji era excelente para a foto. Ela entrou justamente para falar, não, agora eu sou vídeo também. E uma coisa que eu acho muito legal dela, delas né, no geral, é a parte de filtros. A parte de filtros dela é bem legal. Para quem quer praticidade, né, ah, às vezes o fotógrafo quer gravar no arquivo puro, log, modo log. Você pega o arquivo puro, depois você vai subir todas as edições, no caso do vídeo e no caso de foto RAW. Você vai gravar, ele, gravou ele depois você faz a sua edição. Mas tem muitas vezes que você quer fazer um trabalho no qual você quer uma entrega rápida. E essa entrega rápida exige que você tenha algum filtro. Então a Fuji já tem pré-determinado, filtros que simulam os filmes de negativo. O nosso, nosso amigo Astia, o, o Velvia Para cinema tem um filme que para quem trabalhava com cinema era muito conhecido, que é o Eterna. É um filme de cinema. Então ele já dá uma textura, ele dá uma suavidade. Ele te entrega todo aquele preset que você ia precisar carregar no, no Light, no Photoshop, aqui no programa que seja, ele já vem com um preset definido, ou seja, você já confia na cor e te libera mais tempo no pós. Nem todo mundo gosta muito de fazer o pós, produção, Tem fotógrafo que quer fugir disso a vida toda. Isso ajuda. Tem a opção, quero gravar, qualquer okay, que você tem, mas quero ter uma coisa mais prática, você tem os filtros para, no dia a dia, lá, te, te ajudar com maior velocidade. A X100F, essa câmera aqui, é não, ela é fantástica, para gosta de a foto de rua, street, foto de jornalismo. Ela parece uma câmera de fibra. Ela é discreta, ela vai entregar tanto de qualidade quanto qualquer outra câmera. Ela tem uma lente fixa, ela não troca a lente. É uma lente 23/2.0. Então, o, visual, o viewfinder dela ele é ótimo e eletrônico. Então, se você precisar pegar o seu, prestar atenção no assunto, qualquer coisa, vai. Eu uso muito um exemplo das manifestações que tiveram aí no passado recente do, do Brasil. Uh, teve um fotógrafo que eu estava falando com ele, na ele hora que ele tirou a foto, o, o, a bala do, do policial estava vindo em direção a ele, ele pegou essa cena, a foto ficou maravilhosa dele, mas ele foi parar no hospital. E aí ele falou que o fotógrafo apanhou do manifestante e do policial. Caramba, não lá, vida dura. E aí a gente viu, Começar a movimentar, eu sou da área de vendas, eu comecei a me movimentar esse caminho aí, essa câmera. eu por quê? Porque o cara acha que é armador. Até no próprio metrô, que ninguém pode entrar pela câmera. Eu já tive já, tirei foto, passou, o cara foi olhando assim, Ah, legal essa foto dessa máquina antiga sua, né? é ah, legal. Eu falei, ah, legal. Eu gosto de uma coisa antiga. Tirando foto e... O pessoal não sabe o que tá fazendo. Do eu foto de graça. Você tinha espontaneidade também. Você está fazendo foto social na rua, essas coisas, você tira aquela espontaneidade que você tem numa foto com uma câmera assim. Então ela é muito legal para isso. E a gente fala, às vezes, como segunda câmera também. Por que não, né? Às vezes você está com uma câmera um pouco maior, uma que você fez com uma lente maior, com como backup você está com ela ali, deu alguma zica, alguma coisa aconteceu de errado, você já não precisa ficar carregando tanto peso. É muito prático. É, uma excelente câmera para viagem também. Para viagem. Porque eu falei da Cris lá, né? eu brinquei com ela, eu falei, nossa, mas se você tiver a X100, então você morre E aí ela tira a foto, e ela tinha fotos fotozinha desse fotógrafo. O Marcelo também, vocês acompanham ele todo dia. O Marcelo todo dia tá lá, caminhando com uma câmera na mão, sempre em punho, tirando uma foto, às vezes um detalhe, alguma coisa que a gente às vezes não presta atenção, né? Esse é o fotógrafo que pega aquela cena que você passou batido e o registrou.